venho em tua presença para agradecer por cada momento que eu vivi por tudo que eu consegui nesta jornada pelas pessoas com quem compartilhei cada momento deste dia que se finda meu deus acalma as tempestades me livra de todas as angústias de todos os problemas e aflições que têm perturbado a minha vida a minha mente e o meu coração jesus cristo cuida do meu coração. Ele não compreende as mágoas que a vida tem me dado. Acalma minha alma e quieta, Senhor, e não me deixes parar de caminhar. Acalma meu coração e me faz compreender, mais uma vez, que o Senhor faz tudo de forma perfeita nessa vida. Mostra-me, Senhor, quem eu sou de fato. Me faz enxergar, tudo aquilo que preciso mudar, e tudo aquilo que preciso aprender, a calar a respeitar. Pai, me visita agora, e me encha com seu amor. Entra na minha casa, trazendo bênçãos e glória, e enxuga minhas lágrimas. Creio que somente Ti, Senhor, podereis me tirar da tristeza. Meu Senhor e meu Deus... Estende suas mãos e faz um milagre em mim. Coloca a minha família, meus amigos e todos que estão fazendo esta oração, em sua fortaleza, e os proteja das flechas do inimigo. Amanhã, quando os raios do sol e o canto feliz dos pássaros anunciarem a chegada de um novo dia, Peço-te que ilumine nosso caminho, nos dando a paz que acalma, a sabedoria de que precisamos, e o amor que merecemos. Tudo isso te peço, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você gostaria de aprender a como ter intimidade com Deus, e transformar sua vida pessoal, familiar e profissional, através do poder da oração,